Adeus é, hora, Adeus é hora, o dia já amanheceu, a Deus é hora, o dia já amanheceu A sineta do céu bateu, o xala já disse é hora, é hora, é hora, é hora de ir com Deus e Nossa Senhora Adeus, A sineta do céu bateu Oxalá já disse é hora É hora, é hora, é hora De ir com Deus e Nossa Senhora Andorinha vovô, vovô vai perto de Deus e Nosso Senhor Andorinha vovô, vovô vai perto de Deus e Nosso Senhor Salve! Adeus, é hora O dia já amanheceu Adeus, o dia já amanheceu, a sineta do céu bateu, ela já disse é hora É hora, é hora, é hora de ir com Deus e Nossa Senhora Andorinha vovô, vovô, pra perto de Deus e Nosso Senhor Andorinha vovô, vovô, pra perto de Deus e Nosso Senhor A sineta do céu bateu, oxalá já disse é hora É hora, é hora de com Deus e Nossa Senhora Andorinha vou, vou, vou perto de Deus e Nosso Senhor Adeus, é hora O dia já amanheceu Salve